Olá, pessoal, beleza? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo com os amigos tocando O lugar secreto Um arranjo que nós fizemos, né? É, como vocês viram aí no começo desse vídeo, tá? A gente mudou um pouquinho a harmonia Eu vou passar para vocês aqui o que a gente fez, tá? É, no quero ir mais fundo Ao invés de usar o Fá maior, nós usamos o Fá sustenido Meio diminuto, tá? Depois... A gente foi para o acorde, que é o seguinte Na mão esquerda você vai fazer um Mi bemol E na mão direita um Fá Tá vendo? Esse Fá, a gente está começando pela quinta, tá? Então, é esse acorde aí, ok? O próximo acorde é um Si sus Mais conhecido como Lá com baixo em Si, tá? Depois vai vir... Um Sol diminuto. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Beleza? Aí a segunda parte é quase igual. Vai ser o Fá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Aí agora aqui vai entrar. Um Fá com um sétima maior, ok, depois vai vir Fá com baixo em Lá e Sol com baixo em Si, tá? Ficou aqui. Parararara, parararara, parararara, parararara, parararara. Bom, essa foi a rearmonização que a gente fez, tá bom?